Podemos? Pode começar? Pode. Bom, eu vou ler. O Núcleo de Consciência Negra da Unicamp é um coletivo composto por estudantes negras e negros da Universidade Estadual de Campinas, o qual surgiu em 2012 a partir da construção do primeiro Quem Tem Coragem evento com atividades em formas de mesas, rodas de conversas, atividades culturais, entre outros, que discutem temas pertinentes à questão das relações raciais. E, desde então, o evento é anual. E, cotidianamente, travamos discussões e ações a respeito de casos de racismo, inclusive institucional, que ocorrem na universidade. Mais recentemente, houve o escândalo de pichações racistas, com símbolos de grupos de supremacia branca, em paredes do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFICH, e em banheiros do, do prédio básico. A revolta quanto a isso se manifestou em um ato que, que ocorreu na Unicamp com cerca de 100 pessoas. Ao fim, a gente protocolou na reitoria a proposta de implementação de uma frente de combate ao racismo na Unicamp, que, em nosso entendimento, deve contar com a participação da comunidade universitária e também da comunidade externa, estabelecendo que o combate ao racismo é uma responsabilidade pública. No mesmo sentido, sempre cobramos pela implementação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E, para isso, fomentamos a inclusão nas grades curriculares dos cursos de licenciatura da universidade, a disciplina e disciplinas que garantam a formação de futuros professores preparados para este ensino. Além disso, nos articulamos com outros movimentos que pautam com bastante acúmulo e qualidade questões relativas à permanência estudantil e acesso à universidade pública, que são principalmente a Frente Procotas da Unicamp e o movimento organizado por pessoas da Moradia Estudante Udani Camp, pois o acesso ao ensino público superior ainda é elitizado, meritocrático e não-democrático, e quando ocorre ele tem falhas no que diz respeito à permanência de estudantes negros e, e pobres neste espaço, e, estruturalmente, em todas as suas instâncias, racista e opressor. A demanda por moradia data de mais de 20 anos, é, enquanto foram prometidas 1.500 vagas, foram entregues apenas 904 vagas e hoje, dada problemas estruturais, nós temos apenas 884 vagas. Quando são necessárias para a demanda estudantil, 3.500 vagas. A, além de não ter ampliado seus programas de permanência, a Unicamp não quis, em outras instâncias, é, tra da, tratar o assunto de permanência e que nós levamos para diversas é, para diversos lugares da universidade, buscando essa discussão e essa preocupação com os estudantes que entram e não tem como permanecer. A Bolsa Auxílio Social exige uma contrapartida de trabalho, muitas vezes em condições abusivas ou em funções que deveriam ser de funcionários contratados com direitos trabalhistas. Além de uma política de permanência é, precária, a Unicamp é, a equipe do Serviço de Apoio ao Estudante possui uma equipe sem formação para lidar com questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade, o que implica em diversos danos à comunidade estudantil. É, enquanto as pessoas, a Unicamp comemora a entrada de diversos, né, de 50% de estudantes vindos da escola pública, ela só esqueceu de se preocupar que esses estudantes vão precisar permanecer. Enquanto isso, o sistema PAIS não garante a entrada de negros na universidade, não garante a entrada da população pobre e da população negra na universidade para que para quem ela foi feita. É o como foi abordado, né, o projeto de, de alguma implementação de cotas, mas que não é cotas, né, que é o PAIS é, não é um projeto que a gente quer discutir aqui dentro da universidade, a gente tem um, um, um estudo e um projeto que a gente gostaria de discutir, que seria a adoção, a adoção de cotas como instrumento principal de ações afirmativas pela Unicamp, seguindo o marco legal do país, que é a Lei Federal 12.711. Isso implica a reserva de cotas de no mínimo 50% dos estudantes oriundos de escolas públicas, sendo dessa reserva metade das vagas destinadas a aluno cuja renda per capita é inferior a um salário mínimo, um salário meio mi, mi, mínimo, e a outros alunos com mais, com mais de um, um salário meio é, mínimo. É, o, o, o projeto deve ser construído com a, a categoria de de alunos, professores e funcionários que tenham o um mínimo de conhecimento sobre os projetos de cotas que, que, que tem vigente. Né? O projeto também que a gente quer discutir tem que ser proporcional à população do Estado segundo o IBGE, o último IBGE. Né? Além disso, não basta só entrar, a gente também quer discutir um projeto de permanência para que esses alunos possam se manter aqui dentro da universidade. Né? O estudo pelo GEMA do, da UFRJ, ele colocou como que o PAAS e o Profissão são projetos da Unicamp que não foram eficientes e não promoveram nenhum tipo de igualdade social e racial dentro aqui do espaço da universidade. É, essas são algumas das pautas que a gente discutiu na nossa Assembleia, que teve adesão é, de mais de mil alunos e a gente segue é, discutindo dentro do das paralisações e greve. Aproveito também para falar sobre a, a organização da nossa ocupação que foi dividida em várias comissões de estrutura, comunicação, segurança, programação, limpeza e alimentação a gente manteve os documentos é, que são importantes da rotina administrativa da reitoria fechados, lacrados. Fizemos um inventário com todos esses pertences, é, pertences é, pessoais também, que estão todos fechados numa sala. E em nenhum momento depredamos o espaço da, da reitoria. Logo mais nós vamos soltar um vídeo mostrando como que está o espaço da, dentro da reitoria. Bom, né a reitoria ela anunciou um corte de cerca de 40 milhões e evidenciou que a universidade ela segue a mesma lógica do projeto e da política nacional, que é manter os privilégios, porque aqui dentro a universidade continua pagando super salários, é, pessoas aqui dentro ganham mais de 50 mil por mês, enquanto ela prefere cortar de quem já não tem. ela Esse contingenciamento que ela apresentou é, afeta, por exemplo, a manutenção predial, congela concursos, é, precariza ainda mais é, o serviço das terceirizadas aqui da, na Unicamp, o que pode significar inclusive em demissões delas. É, e diante disso, nós estudantes estamos organizando é, para barrar esses cortes e, e reivindicar essas demandas que foram colocadas. A gente já, já, nós já somos cerca de sete, cerca não desculpa. Nós já somos sete institutos é, em greves, mais de 15 paralisados, e o que aqui em Barão Geraldo significa cerca de 50% aqui do campus é, todo mobilizado para barrar esses cortes e para reivindicar suas demandas. E assim, esse número só tende a crescer porque esses cortes significam não só precarizar o ensino, mas também significa que pode acabar com a existência da própria universidade pública. E hoje pela manhã, a gente foi surpreendido é, pela ação do governo Alckmin que usou a sua polícia para desocupar com muita violência as escolas e diretorias de ensino de São Paulo que estavam sendo ocupadas pelos estudantes secundaristas, que estão reivindicando é, direito à merenda nas suas escolas e estão denunciando o roubo e a máfia da merenda. E a gente sabe que esse governo, ele ele tem o mesmo plano de precarização da educação no Estado, que também ataca a universidade, e reafirmamos que estamos junto com os estudantes secundaristas contra essa repressão, mas também contra esse projeto de desmonte da educação pública. E é por isso que a gente sabe também, e a gente está se posicionando contra esse governo que está demonstrando que está totalmente combinado com o governo recém-inaugurado, é, golpista, do Michel Temer, que só tem planos de precarização para a juventude, para os trabalhadores e ameaças ao nosso futuro. E a gente, aqui dentro da universidade, resolveu responder a esses ataques ocupando a reitoria. E nós estamos muito organizados e temos as nossas pautas, como foi bem colocado aqui. E a gente viu com a reintegração de posse, que saiu hoje é, a mando da, da reitoria do, da universidade, que é, a, a, a, a resposta da reitoria e do Tadeu é colocar a polícia também, ao invés de negociar, antes mesmo de dialogar com os estudantes, soltou a reintegração de pós. Nós estamos organizados, queremos discutir e debater e negociar as nossas pautas, a gente está com um pedido de que aconteça uma audiência pública aberta, onde a gente possa levar todas as nossas reivindicações e queremos que elas sejam atendidas, o nosso movimento está só começando. A gente pode sair daqui agora? Tá todo mundo bem. Beleza. Aê!